Há marcas e marcas, assim, as marcas que têm uma projeção mais internacional sabem perfeitamente qual é, que é a capacidade do digital e do marketing digital, a hoje em dia, na, em todo lado, em todo o mundo. Um, empresas que estejam sediadas em Portugal, um, acho que ainda se estão a adaptar. Há muita coisa que ainda tem que se debater com eles e há muita coisa que ainda tem que se Uh, quase mestrar, uh, não é? Quando apresentamos campanhas, quando se apresenta uh, trabalhos um bocadinho mais um bocadinho diferentes daquilo que, que, que é o marketing uh, tradicional, um, e nem sempre é fácil de, de, de eles conseguirem perceber os resultados que isso pode vir a ter. É preciso muita eles têm muita resistência à mudança. Uh, isso é normal. Cada vez, em tudo que existe investimentos. Uh, que existe tem, depende também de investimentos, porque as campanhas digitais sim, têm um investimento por trás, não, é? não, não vamos ser uh, inocentes e, e sabemos perfeitamente disso. Portanto, tudo o que mexe com, com, com, uh, com esse tipo de, de, de dinheiros, uh, eles precisam de saber que de facto vai haver resultados. E hoje em dia tem que haver quase uma apresentação de um estudo prévio para que, de facto, as marcas percebam que o impacto do marketing digital é muito mais acima do marketing tradicional. Isto ainda está a ser trabalhado, aqui em Portugal acho que ainda está a ser trabalhado. Já existem marcas a terem mais consciência, mas acho que ainda precisa de um trabalho muito grande em Portugal.